Resumão dessa semana, o destaque é o Rio de Janeiro. Teve muito recorde, teve chuva, teve o corrida perfeita em peso com mais de 30 alunos. Pra gente falar muito sobre isso hoje e com um convidado especial, Marcão, nosso treinador direto da Espanha, tá no Brasil passando a temporada, vai participar hoje desse resumão. Solta a vinheta aí, editor! aqui é Thiago Souza da equipe Corrida Perfeita estamos em mais um resumo semanal, cheio de destaques conteúdos, novidades do Corrida Perfeita e principalmente para falar da Maratona do Rio, que foi este final de semana, né? Maratona e meia no sábado, bombando e tô aqui com o Marcão, Marco Schneider do meu lado treinador do Corrida Perfeita, fala aí Marcão, beleza? E aí Thiago, beleza? Grandelo. E aí galera, beleza? Marcos, pra quem não sabe, ele mora na Espanha e tá passando uma temporada no Brasil aqui agora esse ano e veio passear aqui na nossa sede em Brasília, passear, trabalhar com a gente, né, daqui, aí foi, foi ali, vou convidar ele pro, pro resumão, né, fazer uns comentários aqui, vai ser o nosso... Tô me sentindo especial aqui, cara. Vai ser o nosso casa grande aqui hoje, o Falcão, Falcão, que é do mostrar, sul, é. Esse aí, é do pode... Falcão, Falcão, Falcão lá do sul, né, conterrâneo. Fazer uns comentários aqui sobre o nosso resumão a gente bater aquele papo, trocar aquela ideia E trazer os conteúdos e novidades dessa semana Lembrando que se você tá vendo no YouTube né? Se inscreve no nosso canal, não deixa de dar o um like Compartilha com os amigos o conteúdo Também que está disponível nas plataformas de áudio Então também segue a gente lá para receber os novos conteúdos, podcasts, etc Tá bom? Não deixa de fazer isso E a gente já começar aqui Falando primeiramente das novidades E recados do Corrida Perfeita para você que é nosso aluno Acho que uns dois resumos para trás a gente falou da aba Progresso que a gente está para lançar no aplicativo, né, Marcos? Essa semana a equipe está com tudo pronto aí, se as lojas Google e Apple Store não atrapalharem, para lançar essa aba Progresso no nosso aplicativo, onde você vai poder acompanhar. A sua evolução em quilometragem em determinados períodos do ano, do mês. E também acompanhar a tua, o teu desempenho, a tua evolução de desempenho nas últimas semanas. É uma primeira versão, né? Então o objetivo é que a gente vá melhorando isso cada vez, Marcos, né? para a gente ter a galera ali de forma meio que automática na mão mesmo, ali conferindo como é que ela está evoluindo na corrida, né? A galera ali do plano essencial, principalmente. E para quem está ligado aí no nosso cashback, né? a plataforma de cashback e descontos do Corrida Perfeita, temos aqui alguns destaques de. É, de algumas promoções que a equipe separou pra gente Lembrando que se você não faz uso ainda do aplicativo baixa, Basta você abrir o link que vai estar tá aqui na descrição para conferir como é que faz isso Marcos chegou no Brasil e agora começou a usar, né Marcos? Conseguiu claro. acessar lá Agora eu tô conseguindo pela Play Store daqui Baixar o aplicativo do Cashback Vou começar a usufruir aí dessas vantagens Que os nossos alunos já têm aí faz é, um tempo Lá na Espanha não tem como, né? Não Porque não as, aí, baixa, hein? as empresas são daqui, né? Não tem jeito Cara, então vamos lá galera Três destaques aqui, ó tem várias lojas lá, não só esportivas, né, para quem já sabe, lá tem de tudo, até posto de gasolina lá, para esse momento de gasolina cara, faz diferença, um descontinho tem. É, o Carrefour é né, na loja online tá com descontos lá gigantes em todo o site e tem um destaque para quem quiser comprar uma bikezinha para dar um rolê e tal, entre as corridas, desconto de 15% nas bikes e ainda tem 3% de cashback, que volta para você usar na sua assinatura do Corrida Perfeita. A Under Armour é uma, uma marca famosa esportiva também. Tá com uma promoção especial de, para os dias frios, com desconto de, 50, de até 50% na coleção de inverno e 7% de cashback. Ou seja, pode ser uma boa aí comprar aquele corta-vento, né? Uma roupa aí mais pro frio, o Marcão que é lá do Sul sabe como faz a diferença isso aí, né, Marcos? Faz toda a diferença, né? Principalmente pro atleta poder se concentrar no treino e não né, no clima que tá ali. Esquecer o frio que tá matando Exatamente, ele. Exatamente, né? atrapalhando. <risos> E por fim a loja da Nike que a gente falou na semana passada, a loja online continua com vários descontos de até 60% em vários tênis, com opções a partir de 199, beleza? Promoção muito boa aí, inclusive um destaque é o Nike Air Zoom Structure, tá com descontão de 799 por 329, desconto gigante mesmo. E na Nike, além dos descontos, tem o cashback de 8%, que é bastante bacana. Beleza? E falando agora dos conteúdos do Corrida Perfeita, os conteúdos aí que foram divulgados na última semana Vamos dar destaque para vídeos do nosso YouTube, tá bom? O primeiro destaque é um conteúdo, parte de um trechinho de um workshop que o Andrei fez lá na Centauro em São Paulo Na Centauro Esporte, na loja Sobre uma técnica que te faz correr com menos impacto e mais conforto É algo que para quem já acompanha nossos conteúdos e está seguindo fielmente a metodologia do Corrida Perfeita você já sabe do que se trata, mas para quem não sabe, vale conferir esse vídeo que vai ficar o link aqui na descrição para entender melhor como é que. Com, com algumas experiências práticas que o Andrei fez lá no workshop, para você entender como é que sua técnica pode ser mais eficaz e menos lesiva, beleza? E agora aqui temos dois destaques de vídeo que são vídeos lá da. sobre a maratona de Porto Alegre, em meia que foi na semana passada. O Marcão tava estava lá, né? Inclusive ele aparece em um desses vídeos. O primeiro foi uma live que eu fiz com dois alunos do Corrida Perfeita Contando como é que foi a experiência deles nessa prova Então se você tem interesse em fazer essa prova no ano que vem Vale a pena ver essa live com os dois alunos do CP Que eles contam além da prova deles Mas tudo que eles perceberam lá, né? A, um das alunos era a Paty, é ela de, é de, é de Porto Alegre mesmo e, e o outro aluno ele é daqui de, de Goiás, então ele trouxe uma experiência de quem vive no calor e foi lá no frio fazer a prova né? como é que, onde ele ficou, enfim, foi bem legal, vale a pena, se você está interessado em fazer essa prova no ano que vem, conferir essa, essa live aí, foi bem bacana e teve o vídeo que o Marcão produziu junto com o um aluno, correu junto com o aluno dele, o Beto Bass que fez 21K em 88, aos 55 anos, né Marcão? Fala um pouquinho rapidamente desse vídeo, até para não dar spoiler demais para a galera lá ver, né? É, eu posso dar o spoiler de que é um vídeo bem emocionante, porque passa todo o processo de treinamento, né? O Beto chegando até lá com um objetivo em concreto. A gente falando, inclusive, antes né, do vídeo começar de fato Sobre um possível objetivo a mais que a gente tinha, que foi o objetivo que a gente conseguiu. E se quiser né, saber qual foi, assiste o vídeo, tá? Assiste na, o na vídeo. Descrição. Então, recomendo, porque foi um momento onde pai e filho, né? O Beto correu junto com o filho dele. Eles correram pela primeira vez juntos. Eu estive lá gravando tudo isso e foi realmente muito bacana ver toda a evolução do Beto até chegar lá. O Beto, quando começou comigo, ele tinha né, algumas dificuldades ainda de estar atingindo aquele objetivo que ele tinha na meia-maratona para baixo de 1,40, e a gente foi lá e mandou ver, o Beto mandou muito bem, saiu um baita tempo, o Beto aí com 55 anos, é. cara, Pronto. mandou pace de 4,37, no final tava bem mais rápido até, a gente... Foi um gás, né? esse, esse objetivo lá e deu bom. Confere lá e se inspira, né? Porque é só uma história inspiradora aí para mostrar que até para quem tá começando com um treino adequado, com paciência, se chega longe, né Marcão? Com certeza. Com algumas dicas também que valem a pena Conferir, colocar né? em prática na hora da prova. Bacana. E vamos falar agora da grande notícia, né? O destaque de notícia deste final de semana. Semana passada foi Porto Alegre. Essa semana Maratona do Rio de Janeiro, que no sábado contou com 21k. Né, no, na, na prova e no domingo 42, ainda tinha o tal do desafio né que já rola há alguns anos, que o cara que corre 21 no sábado e 42 no domingo falando em idade, temos mais um destaque mais um aluno do Marcos, daqui a pouco a gente vai falar dele, que é o Seu Sebastião, que com 63 anos, correu esses 63 quilômetros, 21 no sábado e 42 no domingo segurei que ele vai aparecer daqui a pouco aqui no depoimento, mas primeiro vamos falar como é que foi essa prova, né primeiro cabe destacar que cara foi uma galera do Corrida Perfeita né a gente tem aí mapeado pelo menos uns 30 alunos que estiveram na prova, no desafio, na Meia na maratona, só foi massa. muita gente mesmo, né? E ainda gente teve o destaque dos treinadores, que também vai ter um vídeo parecido com esse do Marcos, onde o Gustavo acompanhou um aluno, o treinador Gustavo Guedes acompanhou um aluno dele no sábado nos 21k e o Andrei acompanhou o Sérgio, aluno dele também nos 42, no domingo. Eles gravaram tudo isso, assim como o Marcos gravou lá em Porto Alegre E vai sair vídeo na próxima semana, ao longo da semana aí Não é no editor? Vai sair vídeo, vídeo novo aí com essa galera Nos próximos dias é, Mostrando como é que foi essa experiência lá no Rio Inclusive no domingo teve muita chuva Foi bem desafiador a galera fazer a maratona No sábado solzão, coisa linda parece E no domingão a chuva caiu com vontade é. Mas antes de falar do Seu Sebastião aí, Que foi um dos destaques desses nossos alunos Vamos falar dos resultados né? Primeiro no sábado no 21K Teve o Danielzinho Que já foi destaque do nosso conteúdo aqui, Que se tornou o recordista brasileiro de maratona Ele fez o 21 em 1 hora e 1 um e 3 segundos 2,57 pês Tá é, forte, moleque? É rápido ou não, é? <risos> tá forte, moleque? Nossa senhora. Parabéns tá bom, pra mano. ele, parabéns anelzinho, um grande tempo aí. Foi o segundo melhor tempo da história de um brasileiro na meia-maratona. O recorde até hoje pertence ao Marilson, que fez 59,33 lá na Itália em 2007. Mas ele cravou o melhor tempo em solo brasileiro, Marcão. O melhor tempo da história da prova e um solo brasileiro. E de uma prova com alguma característica técnica, inclusive, que não, não. favorece. É, né? muita curva, o atleta, o cotovelo, o, correr, o, o melhor dos Desempenho possível. É, né? Não é o percurso antigo do rio, que você saía de uma ponta lá perto da, do, da barra e chegava é, direto ali na, na, na orla ali do Flamengo, né, no Na terra do Flamengo, porque você ia diretão, praticamente. Não tinha muita curva, não tinha muito cotovelo. Agora essa não, mudou, tem muito cotovelo, talvez ele fosse até mais rápido, né? Bem provável. Show de bola. E no feminino a vitória ficou com a Amanda Aparecida, que fez o um tempo excelente também de 1 hora 18 e 29 segundos. E já no 42, domingo, teve muita chuva, como a gente falou, né? O pernambucano Justino Pedro foi o bicampeão da prova. Ano passado, ele tinha batido o recorde da maratona nesse percurso, com um tempo de 2 horas e 13 e 31. E mesmo com a chuva aí, não atrapalhou tanto. Atrapalhou, acho que pum... Cara, profissional, três minutos é muita coisa, né, Marcão? É bastante é. coisa, né? Mas é, certeza. provavelmente a chuva aí atrapalhou. A chuva atrapalha até pela, pelo grip, né? Na hora de pisar no asfalto e ali. É, bem, prov bem provável que eles notem bastante, muito mais do que nós, com certeza. É, exatamente. Então ele acabou fazendo em 2 horas e 16 esse ano. Né, mas mesmo assim, um baita tempo aí, se tornando o bicampeão da prova, deixando aí os africanos que vieram pra trás. <risos> Massa. E no feminino, aí não deu pra africana, na verdade. É tio Kebebush. Isma, bateu o recorde da prova a completar em 2,34 e 33 a mulher é pruta também bacana, então vamos falar aí dos nossos atletas mesmo, né? Aqui amadores que estão conosco no Corrida Perfeita, do Sebastião especificamente que eu comentei agora há pouco que ele fez 63 anos e correu 21k no sábado e 42 no domingo confere o vídeo dele aí é, ele contando qual foi o resultado que ele obteve, se surpreenda. E aí, conta aí pra gente, desafio, 63 anos, veio lá de Cuiabá. Isso. E aí, como foi a Olha, prova? Foi, foi realmente um desafio. Eu lesionei, eu tive que fazer fisioterapia. Ontem deu uma, uma pisgada na minha perna, eu tinha que maneirar hoje. Foi bom Mas... ontem, você me mostrou, acho que 1,55, não foi ontem? Ah? Foi 1,55 ontem É, 1,55, hoje, hoje não deu o sub 4 Você então. queria o sub 4, você me falou? valor Aí não foi possível Deu quanto hoje? Deu... Deu 4,15 Tá parece. bom, é. muito é. mais, velho Então tá bom 61 km aí em... 63 km 63. 63 km em 5,30 de pace mais ou menos, deve ter dado isso? É, 5, eu chamo as duas, é 4. É. Parabéns. Chama a galera aí pra vir treinar com a gente, pô. É, vamos lá, pessoal. Treinar a corrida perfeita que, é, que vale a pena. Valeu? <risos> Valeu, obrigado. Viu aí, né, galera? Que fera. Baita tempo, né, Marcão? E, por coincidência, o Sebastião é aluno do Plano Personal com o treinador Marcos. Como é que foi esse negócio dele ainda fisgar, tem uma fisgada no sábado, ainda lá e meter 4h15, que é um tempo que muita gente não consegue na maratona, né? Nem o tempo da maratona e nem o tempo da meia, né? É, Exatamente. Chegou, 55. Meteu a meia sub-2 ali no dia anterior ele me comentou né, sobre essa fisgada que ele tinha sentido, o Sebastião ele já teve uma lesão no passado que a gente conseguiu né, remediar ela e, né, enfim, ele resolveu o problema através do treino de fortalecimento e a melhoria da técnica, mas passei algumas dicas para ele ali também para ele se recuperar para o dia posterior ali que vinha a maratona e foi lá e mandou ver, somando aí os 63 quilômetros com 63 anos de idade, galera. Um com perrengue no meio, né? Vai, com um perrengue no meio. A prova era muito especial pra ele, a gente já sabia disso, né? A gente vinha conversando. O Sebastião é um aluno mega interessado. Eu acho que ele é, sem nenhuma dúvida, um dos alunos mais focados que eu tenho. planilinha verde, cara, dá gosto de ver, cara. Eu abro a planilha do Training p um direitinho. Tá ali, cara, é nota 10. Sebastião. Parabéns, né? Parabéns, siga assim, eu sei que tu tá vendo aí e, e sirva de exemplo para muitas outras pessoas, né Tiago? Sim O pessoal fala, ah, meia sub dois, mas eu já não sou tão novo, né? Eu quero fazer a maratona, mas não sei se eu tenho idade, e aí? Ou o cara novo que às vezes tá começando a correr, tá ali capengando com os primeiros quilômetros e fala: Não, não dou conta nunca de correr uma minha maratona na vida, né? Ou uma maratona. Aí o exemplo. É. é que com um treino adequado é possível, né? Inclusive, falando de treino adequado, fica o convite aí pra você fazer parte do grupo que o Sebastião faz, que o Beto faz, que é treinar com a gente na no nossa assessoria online, o Clube Corrida Perfeita. Link vai ficar aqui na descrição também. Corrida clube quiser treinar no plano personal, se o seu, seu perfil for alinhado com o Marcos, também a gente pode encaminhar para ele, mas tem vários treinadores preparados para ele atender também de forma individual, assim como atender o Beto, atendem o Sebastião e muitos outros atletas que estão conosco hoje. Beleza? E vamos para a parte final aqui agora do nosso. Resumão semanal, que é o nosso medalmonda, né? O destaque dos alunos do Corrida Perfeita nas provas pelo Brasil. O Rio bombou, obviamente, né? Cheio de gente lá na prova, mas a gente também teve galera em outras provas aí pelo Brasil que os eventos voltaram de vez mesmo, ainda bem. Teve até pode, hein? Deve, pode, teve coisa pra tudo quanto é gosto aí. Primeiro, vamos falar das provas fora do Rio, né? Depois a gente segue a sequência aqui da galera do Rio. Vamos lá, primeiro lugar aqui tivemos a Luciane e o Natan na quarta corrida Circuito Mundo, etapa Inglaterra, negócio internacional, hein? Lá em São João da Boa Vista, em São Paulo, parabéns aí pela prova e participação de vocês. O Samuel, lá em, Samuel Barros, 21K lá na corrida da MP em Sobral, no Ceará, Ó, fomos para extremo, né? Do Rio já estamos lá no Ceará, já é o Brasilzão todo aí participando das provas. A Michelle Marques fez 5K na Cats Run, em São Paulo, ela é aluna personal do Jackson, inclusive. Parabéns aí, Michele. Demilson Nascimento fez 10K na corrida de racing de Cuiabá, que é uma corrida super famosa também, né? A corrida de racing lá é bem tradicional, Mato Grosso. Parabéns aí, Demilson. Pedro Campione fez 5K no circuito CPFL de Indaiatuba, São Paulo. Parabéns aí pelo recorde pessoal, inclusive, nesse, nesse tempo aí do 5K. Zé Roberto, prova de semana passada, mas ficou para essa semana, né? Mandou atrasada aí a fotinha. Ele fez a Live XP lá em São Paulo, parabéns aí pela participação também na prova, e o Vinícius Tomazinho que é nosso aluno aí já das antigas, é, antigas fez 6K na segunda corrida Quatar Running em São Paulo terceiro lugar na categoria, o Vinícius o Vinícius tá aí se superando sempre ele também teve um, um passado aí de ter se machucado recentemente mas ele deu a volta por cima, ele respeitou os descansos, né? até conversei ali com ele a Vivi também, e tá aí o resultado, né? Tá na e ele é aluno do plano essencial, né? Exatamente. Mostrando que também com disciplina você não precisa ter ninguém no seu pé ali Sim. o tempo todo também, não, né? Você recebe o treino e faz, né? Com que tá resultado, E né? também estamos ali para atender, como a gente atende sempre é. o Vinícius. Quem estiver né? disponível, exatamente. O pessoal tirando as dúvidas ali, o Vinícius sempre bem participativo ali no chat com a gente e tá aí, o Mostrando que o plano essencial também funciona para quem se dedica. Beleza, e agora vamos falar da Maratona do Rio né Bombou, e aí como tinha muitos alunos Também, nós preparamos lá junto com o parceiro Com a estrutura de é, De tenda no pós-prova, para quem Quis participar, e aí nossa equipe foi Para lá, dois treinadores, o Andrei né? E o Gustavo, eles fizeram o Andreio 42 com o aluno O Gustavo fez 21 e 42 no segundo dia sozinho E também estava lá nosso Farofa, que está sempre aqui na, nos, de, nos, nos resumos né? Ele foi lá também fazer a cobertura da prova Enquanto o marketing, apoiando a galera E também, falando dos alunos especificamente Primeiro, o Sérgio Bandeira, né? que é nosso aluno desde 2016 Vai ter o um vídeo com ele, que correu com o Andrei, os 42 Parabéns, Sérgio, e por mais uma maratona o Sérgio é fã do Rio Fã da Maratona do Rio, né? E também tá conosco aí há mó tempão. Parabéns por mais uma vez estar conosco nessa jornada aí na tua prova favorita, que é a prova no Rio. Renato, que correu com o Gustavo os 21K no sábado. Também fez um baita tempo, bateu o recorde, fez 1,52 lá na prova. E vai ter o um vídeo com ele também. Jorge Furtado fez 21K. Meteu o sub-2 dele lá. Gustavo Costa fez 21K também lá no Rio. Sidata Monteiro tava no 21 Henri Shira fez o desafio 41, 21 mais 42 primeiro desafio dele, parabéns, é pra poucos esse negócio né, tem que dar parabéns mesmo dobrado pra essa galera O Cid ele teve inclusive machucado esses tempos, ele voltou, tá aí fazendo os 21 de novo Bom, bom demais tá? Rodrigo Barbosa fez 21k também, o Luiz Eduardo fez 10k, tinha 5 e 10k nessa prova, parabéns Sebastião que a gente já falou né, 21 e 42 estava lá com a galera, mandou ver demais aí com seus 63 anos Carlos Correia fez 21K. Fábio Barcelos também no 21K. Foi a estreia dele, aluno do Jackson, nos 21. Parabéns. Leandro Rocha também, 21. A Geraldinha, que está em todas as provas, ela faz várias. Parabéns, Geraldinha. Fez o 10K lá na prova de 10 no Rio. Rafael Góes fez 21. Gustavo Magaldi também, 42 Ele mandou um baita depoimento pra gente lá no Instagram Inclusive, vou até compartilhar depois com o time aqui internamente Obrigado por esse depoimento Cara, parabéns pelo seu resultado aí, Mesmo por tanto perrengue que você teve né? Desafio ao longo desse processo Federico Henrique fez 21K A Natália também, que é o nosso aluno desde o ano passado Estreou em provas, fez o 5K no Rio Ela teve lesionada e agora voltou com tudo Parabéns, Nath Patrícia no 5K também no Rio Primeiro 5K dela Fábio Coelho, desafio, Fabão também forte no desafio, parabéns dobrado, né, 21 mais 42. Fabiano Moreira, 42K, essa é a aluna do Google também, fez um baita tempo, voou lá na prova. É, Dani Correia, fez 21K, perdão, eu falei, eu vou voltar aqui que eu me equivoquei, me equivoquei viu, editor? Eu falei Fabiana, foi Fabiano, né, então eu vou falar de novo, vou cortar pra sair do zero. Tá, beleza. Teve o Fabiano Moreira também nos 42k, que é aluno do Guga, meteu aí um tempasso na prova, parabéns Fabiano. Dani Correia fez 21k, parabéns aí pela primeira prova no Rio. Hugo Moreira e Marcelo, 42k também, maratona, galera, firme na maratona. Bruna fez 21K e também fez 5 no outro dia. Fez um mini desafio aí, né? É, Parabéns é. também, né? qualquer um não. Fechou, fez o extra. Tá Treinou ótimo. direitinho, mostrou que no outro dia tava inteira, né? Uhum. Quem treina com a gente direitinho, faz os treinos de força, geralmente não sai todo arrebentado da prova no outro dia não, né? E essa é a moral, né? O cara tá vivo no outro dia pra fazer coisas tanto do dia a dia como pra poder é, continuar... Travessar a rua né? sem ser atropelado, <risos> né? <Pra risos> correr atrás do ônibus sem cair é, no chão. É, é, exato. Lígia Vaz também fez 21K no Rio. É, Gustavo Souto, também 21, aluno do Jackson. O Nilo fez o desafio também, 21-42, parabéns, cara. Baita resultado aí no desafio do 21 mais 42. O Felipe Pascalides fez 21K também nessa prova, parabéns. E o Guilherme Damasceno, que fez 21K também lá na prova do Rio. Não mandou o aí pra para gente, não mandou fotinha, mas eu vou lembrar da Armelle também, a francesa, que mora no Rio, que é nossa é aluna desde 2019 lá do clube a Corrida Antiga. Perfeita. Foi lá e meteu um sub-2 também dessa vez. Também, que era um objetivo é... bem desejado é, dela. Exatamente. Ela conversando com a gente sobre estratégias. Uhum. Inclusive, até acho bacana a gente comentar aqui, né, Thiago? De todas essas 30 e poucas pessoas que tu leu, muitos nomes familiares, assim, né? Pessoas que a gente já conhece do Plano Essencial. Então, sempre, né? sempre ali conversando com a gente, pessoas que se interessam né por tirar as dúvidas dos treinos, falar sobre estratégia de prova e tá aí, né? Um monte é, de resultado tá bacana, pessoal firme na, nos treinos e também sempre interagindo com a, com a nossa equipe exatamente. exatamente, mesmo você não tendo um treinador dedicado no plano mais econômico lembrar que eles estão lá disponíveis para responder de forma rápida e quem está usando desse benefício está tendo resultado, né? então parabéns para todos que estiveram no Rio e em outras provas pelo Brasil você que não mandou aqui o seu medalmonde para a gente, a fotinha lá no grupo do Telegram, manda na próxima prova para você aparecer também e parabéns para todos aí que tiveram resultados não só de provas, mas em treinos nesse final de semana e tudo mais Marcão fez uma prova de ciclismo aqui em Brasília que gosta da bike também, esse rapaz. Parabéns aí pela participação, o Marco. O seu Bruno, né? O Bruno que é também da nossa equipe. Então, galera, parabéns. Ficamos aqui nesse, nesse resumo dessa semana, convidando você a conhecer o Clube Corrida Perfeita, se não conhece ainda. E até o próximo resumo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Marcão. Obrigado pela presença. Eu, eu que agradeço. Tchau, tchau, galera.